Quando eu penso, me falta, né, eu estou dizendo para o universo que é energia de falta. Aí o universo não sabe se é bom ou se é ruim. Ele só entende o seu pedido. Me falta. Então ele dá um jeito de faltar cada vez mais. Se eu digo para o universo, está tudo bem, está tranquilo. É a vida que eu estou levando, eu dou um jeito para tudo. Então o universo fala, opa, ela dá um jeito para tudo. Então, beleza, já pode receber. O universo só paga, mas ele é eficiente, não é inteligente inteligentes sejamos nós nós é que temos que ser inteligentes a ponto de tomar cuidado com o que vamos pedir uma vez que reclamar significa clamar de volta então imagina o que você está clamando de volta